E aí, rapa, firmeza? Ó, nós estamos na comunidade do Lídia, onde pegou fogo naqueles barracos, para nós fazer um vídeo aqui, tá ligado? Para divulgar como captar dinheiro para os moradores. Então vem com nós, que vocês conhecerem aqui a quebrada. Certo? Direto do Capão. Quem tá na piloto aí da filmagem é o Alessandro. Alessandro, de solidariedade. <risos> Senta aí, meu. Olha, fica bem em área de balancear, né, mano? Já tem risco, né, mano? Já tem risco já do pessoal. Olha, Olha o cara tá Aí, ó. Esse barco já chegou a cair, mano. Essas casas aqui, ó. <risos> Então você me iba. Eu fui lá no dia da apresentação que teve pela casa de mim. Vocês convidaram as pessoas. Você a ver a apresentação lá? Eu cheguei eu a ver, eu fui. Você também? Tá Tudo bem, graças a Deus. Oi, nega! Olha lá, rapaz. Oi? Quanto tempo é você mora aqui? Eu estou um ano e pouco já. Um ano e pouco? Não, né? Você pode é morar aqui? É né? hum. A larga também? Não. Parece que o pensamento que teve, que pegou todo esse algo, né? É tirando que, às vezes, conforme tem muito tempo que começa a chover, aí desbarrancou, que nem aqui, caiu do, do rapaz. Ah, aí ficou aqui se já, de a, a é. desbarrancou o dele. Foi. Não foi nem um incêndio. Acho que tipo, turma da chuva. É, ah. é complicado. Se era de risco, qualquer coisa, é complicado. Tá. É nóis, mano. Então, se Deus quiser, vamos dar uma aí, nós vamos divulgar os picos aqui tudo pra levantar esses barracos aí, beleza? beleza. Tamo junto, mano. É mano. Tá gravando ainda, né? Pensava. Tá gravando, tá, tá, gravando. Tá, tá gravando. Vamos lá, rapaz, que o bagulho vai é todo ao vivo né, mesmo. Ó, esses aqui fica muito na beirada, mano. Por isso que o outro desabou, né, Nath? Né? Ó, fica muito na beirada, mano. O certo é levantar uma força pra todo mundo, né, mano? Oi, moça, brigadinho. Cuidado aí não. Salve Rafael, nós estamos na comunidade, certo? Onde teve o um incêndio dos barracos Nós vamos fazer uma filmagem aí autorizada para os moradores Até para nós captar um dinheiro para resolver esses barracos aí, certo? Vocês vão ver como está sendo construído E eu estou com o mano do Periferia e Solidariedade, que o Alessandro Nós vamos deixar o Instagram dele aí também para vocês seguir o trampo deles É uma média de 10 professores que faz distribuição em várias quebradas, certo? Eu tô cansado porque não meu andou pra caralho, né? <risos> Opa! Opa! Opa. Ferrez, esse brother... Lembra de mim que eu vi esse brother aqui, rapaz? No dia ele machucou... É o... Lembro, o libanês. O libanês. Ah. Ele machu... ah. O libanês machucou o pé eu, eu no dia, da É, é da tele, que ela caiu eu, você em cima de mim Tô E, cara, eu já tirei pra poder secar mais, né? Mas ainda tô aponhando no pé e já tirei ah, a muleta para poder é? circular o sangue. Tá cara. tomando antibiótico ou alguma coisa? Então tem que tomar. Tem que é, tomar mano. porque ele furou a veia. Na hora que a tela é. bateu, ele furou a veia. Porra, só boa, melhor isso aí, mano. Nós vamos fazer uma captação aqui para dar uma força na quebrada aqui. Que, que vocês tá podem dar uma não. força pra mim também. Vai, também. Não, vai Valeu, tu dá, meu mano, brother. Tá tá <risos> okay, cuidado aqui, assim, né, Gomes? Tá ligado, né? Oxi. Vai você primeiro, depois eu vou. É, porque é mais pesadão. Ó, pra você misturar, né? É. Ó, a prefeitura limpando aqui, ó. Tentando que um o botone, Mas não inundar, inclusive, né? Agora aqui, ó, foi onde começou. Tanto o desabamento como o um incêndio, né, mano? Isso, isso. Vamos, militares. Vamos, militares. Não tem problema, Olha o mano lá é. dentro do corre, é. limpando ó, da prefeitura, filma ele aí, é. aí pra nós. ó. É. É. É. É. Você, às vezes você só não filma pra lá, tem assim que ter é uma Sim. loja lá Tá, pode só, tá vou ficar filmando né? tá Os né? pedaços aqui, já... e pra lá fica a loja Tá ah, bom, nós vamos ficar aqui no cantinho tá Só ligado? vai para essa maldade, né? Não, não tô entendendo Ó, vou ficar aqui por causa do som Só pra bloquear o som Vou tirar aqui, rapaz, sem sair O que que acontece? Nós estamos filmando aqui pra mostrar pra vocês Como que é o cotidiano Às vezes os mano, tem muito mano aí que tá dois anos já que pode ficar em segurança por causa do Covid, que não entende o corre de uma quebrada, né? Porque as pessoas não usam máscara, Pá, porque é isso aí, mano, sobrevivência, mil grau pra poder, ó, o cara tá na construção, você vai pedir pro cara usar máscara, o mano tá morando no dele cotidiano aqui, então eu, eu nem vou dar discurso, tá ligado? Pra um mano, jamais. E eu queria deixar claro que a gente vai deixar um Pix, certo? Pra quem vê as imagens, que quiser fortalecer diretamente no Pix, fortalece, porque os moradores aqui pediu para gente trazer em dinheiro para eles pagar o material e nós expor a nota fiscal. O que eles estão precisando? Material, comprar material para cobrir esses barracos. Ó, dá uma mostradinha pra lá, Olha até aqui, desse assim, só, que eu vou voltar a trocar ideia, ó. Esses barracos aqui estão sendo feitos comunitário tudo junto, mas tem que cobrir esses barracos, construir eles. Estão em lugar de risco, então não vão me mentir, certo? Estão em lugar de risco, mas cheguei. Então no lugar de risco, mas é o que os caras têm para construir, eles não têm terreno, entendeu? Então ainda tem que lidar com o alagamento do córrego, certo? Que quando alaga também desaba. Mas eles estão fazendo bem reforçado, na medida do possível deles. E qual é a missão nossa aqui hoje? É divulgar o Pix para vocês doar. A gente vai trazer dinheiro, vai mostrar isso aí, a gente vai trazer dinheiro, porque é o que eles pediram. Eles não tem um Pix que eles possa que você possa doar diretamente então eu vou expor aqui o pix de interferência nós vamos emitir a nota do depósito e vamos comprar o um material para o pessoal certo Alessandro beleza eu e o Alessandro Solidariedade que tem 10 professores junto com ele tá ligado periferia e Solidariedade que nós vamos deixar o Instagram o Instagram não o Instagram né é. vamos deixar o Instagram dele aqui também para você poder acompanhar a correria dos professores em prol dessas, dessas pessoas também e outros corre que eles fazem distribuição de cesta básica distribuição de marmita Tá ligado? Como eu falei, projeto social não tem concorrência. Se vocês estão conhecendo alguém que só quer arrastar o próprio projeto, tá mentindo para vocês. O bagulho não tem como você não fazer um bagulho coletivo. Tá ligado? Vou mostrar o finalzinho aqui, que é os barracos já construídos, que como vai ficar aqueles, né? Esses aqui, ó. Só tem aqui, ó. É, a partir dali não pode não, tá. tá? Aqui, ó. Só tem aqui, ó. Aqui, esses barracos, mais ou menos, é como vai ser construído, né, Ale? Isso. E aí depois dessa construção aqui, eles vão morar dentro. Mano, nós vamos tentar fazer um pouquinho melhor que isso aqui, né, Lê, na verdade? Com certeza Então eu conto que o pessoal que tá aí do outro lado, rapaz E aí a gente vai com vocês lá comprar, emite a nota e mostra pro pessoal que doou beleza, beleza, beleza? É o primeiro lugar aqui, lá. ó Ah, é ferré Ferré aí Beleza? Igual ferrar, só que com é. hum. ele Eu estou dizendo, eu morava nesse aqui, ó Eu, ah, você esse você espato espato nesse? Aqui. eu saí só com esse sapato aqui, ó Eu estava saindo para catar reciclagem na rua Só com esse sapato, esse aqui foi tudo aduado o resto é outro, tem um nada, os outros estão tá deixando, eu dormi ali naquele azulzinho ali. você está dormindo onde? É? onde é? Ali no, naquele barraco, lá do outro lado. Ah, você na do dormindo lado. ali, deram para lá. é um, um bazar? É um, é um bazinho, Tem um espaçozinho. Qual o seu tô... nome? Meu nome é Olivão, no Gomes do Santos. Seu Olivão, quanto tempo você mora aqui, senhor Olivão? Tem quatro anos que eu ficava aqui, nesse quartinho. Era sua casa? Era a minha casa ali. Solivan, nós vamos fazer uma arrecadação. Pode ficar tranquilo que vai chegar, tá bom? Deus abençoe, nós vamos então. vir filmar aqui que vai chegar. Nós vamos vir ainda na sua casa tomar um café. Pode vir. Tá bom? Pode é contar Deus. com nós que você sabe que o senhor tá me sendo fome uhum. de palavras, tá bom? É correto. Então nós temos um pessoal da hora do outro lado. Uhum. Que... Eu agradeço quem tá socorrendo nós que foi pro indicado. É isso, que você pode mentir. ter certeza que nós veio aqui. Não foi à toa, não. Nós até é. só filmando, pediu autorização. Porque nós sabemos que do outro lado da internet tem uma parte de gente de bom coração. Aham, uhum, tá. É que a sua história também é a minha, entendeu? Eu já passei eu por sei. isso aí também. Uhum. Não com a incêndio, minha mas minha com desabamento. Deus, foi tão grande que eu consegui sair. Tá? Isso, tá aqui e trabalhando e erguendo tô... outros barracos também juntos. Junto, dando força pra todos nós que foi prejudicado. Mas vai chegar, fica tranquilo, tá bom? Fica com Deus, vai chegar, eu pode ficar tranquilo. É nóis, meu coração. Para poder construir os barracos. Ah. vamos fazer uma arrecadação aí. Vamos ficar ah. um fixo e o pessoal ver que a gente vai arrecadar e vai trazer para vocês. Tá Já. bom? Para dar essa força aí, tá tranquilo. Tá bom. Ah, olha só, ó. Oh, as coisas do seu devan assim como todas as outras coisas, estão assim, ó. Viraram o nada. Essa é a situação, né, negão? Ó, situação é então, Rafa, é o seguinte, ó. Da minha parte, além da divulgação, eu vou doar um continho de dinheiro também, tá ligado? Pra fortalecer. Não tem nada mais urgente que isso aqui não, mano. Né? Se vocês, se vocês puderem doar pelo Pix, a gente vai emitir a nota, vai comprar o material e trazer aqui, certo? É isso é o mais urgente que a gente tem que fazer, hã? <risos> É grande, Bate é. é. é. é. é. é. é. é. é. em te bater? É. Falou, libanês. É. Falou tchau, gente. A gente tchau. tchau. A gente já tá, a tá, bom. tá bom? Tá tranquilo. Isso. É, é. Vou falar com ele aqui. Parou? Vou falar com ele ali. Ah. Quem é a pessoa lá, brother? Que você falou? Tá. É Rafa. Vamos ficar por aqui mesmo? Ai, desculpa, menino. É o cachorrinho. Vamos ficar por aqui mesmo? Vocês já sabem, a gente vai divulgar o PIX e vai trazer aqui para os moradores pessoalmente, que é o que eles pediram, em dinheiro para comprar um material. Se puder fortalecer, o que você tiver já ajuda. É nós.